A ansiedade está grande aí para a chegada de Six Days em Faluja, e conforme vai se aproximando o meio do ano, aí é que essa ansiedade explode mesmo, né? porque agora em junho, muito provavelmente, vamos ter grandes novidades sobre esse jogo. Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff. E hoje é dia de trazer mais um vídeo aqui sobre Six Days in Faluja. Eu já trouxe outros vídeos aqui sobre esse jogo, vocês que acompanham aqui já sabem. Já trouxe vídeo apresentando ele, falando sobre as polêmicas. Tô sempre trazendo as novidades também. Então se você tá aí igual a mim, super ansioso pela chegada desse jogo, fica ligado aqui no canal porque eu tô trazendo tudo sobre ele, ok? Nesse vídeo aqui, especificamente, uh, eu quero fazer um resumão, né? Tudo que a gente já sabe sobre o jogo, uh, resultado de muita pesquisa que eu venho fazendo a respeito. Vamos fazer aqui um aquecimento, né? Porque muito provavelmente, como eu já disse, agora em junho ele já deve ter pelo menos a data de lançamento divulgada aí. Só lembrando que a previsão é que esse jogo chegue esse ano, provavelmente no final do ano, ok? Então, vamos lá falar tudo a respeito de Six Days in Fallujah. Então, senhores, tá na hora de fazer aquele aquecimento, né? Aquele esquenta, como a gente normalmente faz aqui no canal, com todos os jogos que eu cubro. Todos eles aí, sempre que estão próximos à data de lançamento, eu venho aqui, faço um resumão. A gente bate uma bola, vocês comentam aí embaixo, a gente vai discutindo a respeito. E isso, inclusive, serve para dar uma segurada no hype, né? Porque realmente a ansiedade tá grande para a chegada do game aí. Então é sempre bom a gente ir discutindo a respeito. É importante reforçar aqui que as informações que eu trago aqui hoje aos senhores são informações resumidas, ok? Então se vocês quiserem mais detalhes, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos outros vídeos que eu fiz sobre esse jogo. Eu já fiz vários outros vídeos, tem uma playlist muito padrão aqui, tem muito conteúdo sobre esse jogo aqui no canal. Vou deixar o link para essa playlist aqui no card acima, vou deixar na descrição também. Então caso você não tenha visto um desses vídeos que eu fiz, vale a pena dar uma conferida nessa playlist. Beleza, então vamos começar aqui. Começar pelo começo, evidentemente, né? Como sempre, eu acho importante a gente dar uma contextualizada porque a audiência é rotativa, vocês sabem, né? Sempre tem gente nova chegando. Então, para você aí que não sabe ainda, Six Days in Fallujah é um jogo que começou a ser desenvolvido em 2009. Uh, ele é um FPS tático com modo single, multiplayer, enfim, ele vai ser lançado para PC e consoles no caso PC, PS5 e Xbox Series. Existe também a possibilidade de chegar para a geração passada, no caso PS4 e Xbox One, mas não é confirmado ainda, se bem que eu acredito que seja bem possível que isso aconteça, porque os gráficos do jogo em si, eles parecem bem normais assim, não parece nada de nova geração e tudo. Então eu acredito que existe sim essa possibilidade. Mas como ainda não foi divulgado isso, o oficial é que chega para PC, PS5 e Xbox Series, ok? Uma coisa que pouca gente sabe sobre esse jogo é que ele seria distribuído pela Konami, né? Lá em 2009. E aí, já naquela época, o jogo ele parecia extremamente promissor. Esse jogo ele tinha um diferencial bem interessante, que era a questão do sistema, né? Que tornava uh, os ambientes altamente destrutivos. Ele tinha também mapas gerados proceduralmente, ou seja cada vez que você entrasse no mapa o jogo ele geraria automaticamente novas posições para as construções e para os NPCs isso é uma coisa super importante principalmente para jogos de tiro porque tira aquele efeito do jogador sempre ter a impressão de que sabe onde está cada NPC naturalmente o jogador ele vai passar várias vezes por aquele mapa vai enfrentar aqueles NPCs muitas vezes e ele vai acabar decorando a posição deles, vai escolher os melhores locais para poder ficar e tudo mais e esse esse tipo de sistema que sempre vai gerando o mapa de uma forma randômica e os NPCs spawnando também de uma forma randômica, cada nova partida sempre vai ter uma pegada nova. Sempre vai ser uma coisa inovadora, diferenciada, né? A imersão aumenta também. Só que se aí a gente tinha uma questão que era muito elogiada por todo mundo Do outro lado, no caso da história, a gente tinha um problema, né? digamos assim Porque muita gente começou a criticar esse jogo por causa da história dele né? Começou a acontecer uma polarização, o jogo começou a dividir as pessoas Tinha gente que achava uma coisa muito boa, a história, uma ideia excelente E tinha gente que achava um absurdo né? fazer jogo sobre esse período eu vou falar mais sobre a história desse jogo mais pra frente aqui no vídeo, mas é, como vocês que já conhecem o jogo sabem, é realmente um tema bem delicado, né? E aí, por algum motivo, essa história caiu aí na malha fina de algumas ONGs e tal. E aí já viu, né? O pessoal começou a perseguir o jogo, querendo cancelamentos e tal. Uh, a Konami, né? Vendo toda aquela polêmica que tava girando ali em volta do jogo, acabou caindo fora, né? Uma coisa bem comum, se a gente for analisar, acho que poucas empresas, pouquíssimas empresas, na verdade, iriam comprar essa briga. A maior parte das publishers iriam cair fora mesmo, ninguém quer saber de polêmica e tal, enfim. E aí, imagina só o que foi que aconteceu quando a Konami desistiu cair fora do projeto, né? A situação evidentemente ficou insustentável para desenvolvedora, a desenvolvedora pequena e tal, fica muito complicado mesmo para poder continuar com o projeto, porque o jogo ele já vinha sofrendo essa pressão por causa das polêmicas, além da falta de grana, né, um projeto pequeno e tal. Uh, o jogo em si já vinha tendo vários contratempos ali em relação ao desenvolvimento Exatamente por tentar implementar essas questões aí dos sistemas que eu citei agora há pouco né? Em relação aos ambientes destrutivos e tudo mais, os mapas procedurais Que era uma coisa super complexa de se fazer lá em 2009 E aí na sequência os caras perdem o, o principal apoio que eles tinham, que era da Konami Aí não teve jeito, o jogo acabou sendo cancelado mesmo só que aí, em 2021 veio o grande plot twist dessa história, né? Mais de uma década depois, surgiu aí a notícia de que esse projeto tinha sido reativado e que ele seria lançado já em 2022. No caso, ele já estava sendo desenvolvido, né, anos atrás e tal, mas eles já chegaram para anunciar em 2021 já com data de lançamento para 2022. Ele acabou sendo adiado para 2023 e cá estamos. Mais uma vez lembrando aqui, se você quiser mais detalhes sobre a produção e tal, confere esse vídeo aqui, porque tem todos os detalhes, beleza? Eu tô dando uma resumida aqui, porque esse jogo, ele realmente teve um processo de produção complexo, um desenvolvimento complexo, com uma história complexa, polêmica e tal. Esse jogo é, é cheio de pormenores, né? Então, dá uma olhada nos outros vídeos, que você vai pegando todos os detalhes e vai saber muito sobre esse projeto. Inclusive, eu recomendo, vale a pena. Beleza então, uh, Six Days e Fallujah ele escolheu um período bem polêmico para poder adaptar, a verdade é essa, né, o, o jogo ele se passa ali durante a segunda batalha de Fallujah que é considerado o conflito mais sangrento, mais controverso da guerra do Iraque, e para piorar a situação toda, sempre dá para piorar, né, mas no caso aqui, o jogo ele pretende contar essa história, que já é uma história polêmica, de uma forma meio documental, né? ou seja, trazendo depoimentos de pessoas que estiveram no conflito e tudo mais. Pessoas de ambos os lados, no caso, né? Mas querendo, digamos assim, trazer a verdade, jogar a verdade ali sobre o que de fato aconteceu. Isso por si só já é uma coisa polêmica também, porque subentende-se que o jogo ele vai contar a história real, digamos assim, né? O que realmente aconteceu ali naquele período, naquele local. Só que aí eu pergunto a vocês, como é que eles podem contar a história real, entre aspas, se cada lado tem uma versão, né? Essa história é realmente muito tensa, então como é que eles pretendem contar a história real, entre aspas, sendo que tem muitas nuances essa história, sabe? Enfim, basicamente o que o jogo pretende fazer seria pegar a história de um lado, a história do outro e tentar encontrar a verdade, entre aspas, no meio daquilo ali tudo, de todos aqueles depoimentos e tal. Ou entregar todas as informações possíveis aí para quem estiver jogando e o cara que estiver jogando decide o que é que ele tira daquilo ali, né? O que é que ele vai extrair de todas aquelas histórias, já que o jogo vai ter diversos depoimentos e tal de pessoas que participaram do conflito. Como eu disse, mais uma vez, se você quiser saber mais detalhes sobre essa polêmica toda, eu fiz um vídeo especificamente para poder falar sobre essa polêmica. Vou deixar no card aqui em cima, vou deixar na descrição aqui embaixo também. Então, assista. Se você quiser entender mais sobre essa polêmica, veja esse vídeo também. Então... Uh, eu acho que o mais interessante sobre Six Days in Fallujah é que a equipe de desenvolvimento eles têm se empenhado para poder trazer alguma coisa que vai além do genérico. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Lógico que a gente só vai poder ter de fato a certeza quando o jogo for lançado, mas pelo menos nesse primeiro momento, enquanto eles estão divulgando informações e tal. O que eu entendo desse projeto é isso, né? uma coisa que vai além do que a gente tem visto recentemente nos jogos de tiro. Parece que a ideia dos desenvolvedores é essa, é dar um passo à frente, realmente. E aí quando eu falo aqui em ir além, entenda o que é que eu quero dizer. Eu não estou dizendo aqui em relação a gráficos, a mecânicas de gameplay e tal. A gente tem que lembrar que esse jogo ele é um jogo com orçamento reduzido, ok? Eu vi muitos comentários nos outros vídeos que eu fiz com o pessoal comentando Ah, mas o gráfico não tá aparecendo nova geração. Ah, porque essa movimentação achei meio travada, achei meio não sei o que. Tem gente comparando esse jogo com COD, gente. Então, peraí, né? Vamos entender melhor a situação aqui, porque COD é COD. COD é um jogo de tiro AAA, cara, com um orçamento gigantesco. Não dá pra comparar com um jogo como esse, que é um jogo praticamente indie, né? Um jogo, um A no máximo. Então, eu acho que com o orçamento que os caras têm, eles estão, inclusive, fazendo até demais. O que eu vejo desse jogo aqui é que é um jogo com muita vontade de ser diferente, né? É, em relação à narrativa, em relação a algumas mecânicas, tentando fazer ali o melhor possível com o orçamento que eles têm à disposição. Então, o que eu, particularmente, espero desse jogo é que ele faça apenas o que ele prometeu, só isso, nada mais. No caso, uma história forte, uma história impactante, com muito background ali no caso dos depoimentos, nessa né, parte documental, e uma gameplay satisfatória, evidentemente, para quem gosta aí de jogos de tiro tático. Só isso, né? Quer dizer, como se fosse pouca coisa, já é bastante coisa, mas o que eu cobro entre aspas é apenas isso. Para quem tá esperando aí um jogo de tiro com gráfico de nova geração, com milhares de opções de customização e tal, com mundo aberto, aí a gente tem que cobrar a EA, tem que cobrar a Ubisoft, tem que cobrar a Sony, a Microsoft, enfim, tem que cobrar essas empresas aí que são multimilionárias e que fazem jogos de orçamento gigante. A gente tem que cobrar a esse pessoal, beleza? Comenta aí embaixo o que, é que você está esperando de Six Days em Faluja e aproveita para conferir também esses dois vídeos que eu vou deixar aqui no final com mais informações sobre o jogo, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.